Cabine! E aí pessoal Suijinho aqui Para frente Deixa. Deixa eu me apresentar E aí pessoal, Suijinho aqui Hoje eu tô trazendo um modo da horinha Chamado Death Run Pra quem não conhece Death Run É esse modo de jogo que você tem que correr pra... A maioria das vezes é numa linha reta um dos mapas fazem mais curvinha, mas é uma linha assim tem várias armadilhas como essa aqui você tem que passar sem morrer tipo assim, o Heavy morreu que nem imediato. Um e é isso vamos tentar sobreviver até o final do mapa tentar jogar umas duas partidas e é isso geralmente acontece muita merda você nesse modo então vamos ver o que vai rolar os scouts são os únicos que podem dar pulo duplo só se ele estiver com o bonk, com o Bonk ali, com.. O Como é que chama essa porra? O Atomizer. E Eu obviamente não posso dar pulo nenhum, porque eu sou um demo. Em nenhuma outra classe. Scout também não dá, mas tem um bug que deixa o Atomizer dar esse pulo duplo. Então fica assim. Esse é muito rápido Então geralmente eles são os primeiros a terminar Ou chegar bem perto do final enquanto o resto do time Só tenta mesmo Olha só a que aqui Você sobe ali fica tontinho Na ah, bosta Não era pra apertar ah, vamos esperar aqui é mano, esse mapa aqui é do Super Mario 64 Obviamente, pra quem joga, né? Porque eu nunca joguei, eu vou deixar o IP desse server aqui na descrição e se quiser jogar, só adicionar Se quiser me adicionar também pra jogar comigo, estou aí, porque eu sempre jogo nesse server É um dos poucos que presta pra mim Gosto muito Vamos esses dias encontrei o o McV, sabe, o criador do The End of the Line, lá do debate, já encontrei um carinha que tem o, sa... o Saxton não, o Saxton não a Goday Pan já encontrei um um carinha que tem um Saxy esse serve é bem visitado, eu acho o carinha do azul tá dormindo Não tá não Nossa, dei sorte passar aqui Eu não vou pular aqui não Vamos esperar alguém pra lá Se eu pulo aqui eu morro Não quero morrer no começo, quero ganhar Ou pra não chegar chega numa parte que alguém ganhe pra mim <risos> Aí dá pra escolher o pessoal Dá pra escolher minigame um pouco mais a escolher, minigame, humiliation, tipo, o um carinha do azul morre de uma vez logo, sempre precisar alguém de ganhar dele, e é isso, opa, quase que eu quero, só tá tem olho, tem um carinha ali, Eu de scotch, eu jogo mais rápido, só que eu não, não gosto de jogar de scotch, porque sempre fica muito. Eu não gosto de. Muito barulho de Discord. Olha o Luigi. Isso aqui é um easter egg que tem. Eu tenho medo desse Luigi. Não sei se isso aqui não, não tá ativado. Os caras tá correndo. Vai lá, pai. Vai nadar. bonitinho para quando tá com esse com essa aqui vamos lá eita porra caralho vai se fuder mano Não achei que tinha ativado mano bolado você queria esses itens novos da do Belmetal Cosmetic weather well. cosmetic case eu tenho aqui mas eu tô sem sem assim, dinheiro para comprar a chave, se não eu já tinha aberto, ou vendido, não acho que vender não vale a pena não. devia ter vendido quando, quando eu ganhei que tava 10 conto no mercado, agora tá, sei lá ganhou, ganhou, por algum motivo, não tá, não tem ninguém no buff, vamos ver esse aqui, o, o Hood que eu tô usando é o Buddy Hood. fala eu falar em inglês Buddy Hood. Pode ser Buddy. E era um. E tem cara de baiano. Né? Sei lá. Nossa, caras cara se matando. Só pra pegar aquele arco-íris. Fica vendo. Como é que vai ser aqui? É aqui, Quem pegou foi o Pyro de novo. Não. Sumiu. <risos> se mataram pra nada. Ah, mano, e agora pra passar aqui? Eu não vou passar não. Ah, se o Pyro passou, porque não vou passar? Vamos lá. Não há medo não, mano. Nossa, cara, já tá lá no final. Nida teleporta. Vamos lá, Amaluí. Ah, Medo, mano. O carinha do azul não tá nem um pouco afim de jogar. Já ativou tudo. Mas é tão legal quando tem alguém pra te desafiar. Isso é chato quando não tem ninguém pra jogar. Tipo quando tem mais ou menos uns 10 jogadores no vermelho e um no azul. Fica chato porque. Morreu todo mundo muito fácil. Vamos tentar ganhar essa partida aqui. Ah! Corrego. Bom, é isso, galera. Eu desisto. Eu tô muito ruim. Vou até dar uma dormida aqui. Eu pra caralho. Mas é isso. Eu termino aqui por hoje. Eu trago outro modo outro mapa né, qualquer dia. Ah, não. Eu vou ser o azul. Ah, não. Não vou terminar por aqui, não. Vamos lá. Vamos acabar com esses filhos da puta. Ah, esse serve americano. Só pra constar. Vamos deixar eles morrer ali. Dois. Bom, agora é a melhor parte Posso mostrar pra vocês como é que é ser o, o Defira é. Os Scouts engana muito Eles dão o pulo duplo, você acha que ele vai pular E ele não pula porra nenhuma Esse que é indo pra frente e pra trás Tem aquele pingzinho, né Diferente do, do nosso Os caras carrinho rindo, rindo, rindo, rindo, rindo. É porra nenhuma ah, não foi Um um ali, não sei como Deve ter ficado preso O que é que esse, esse, esse painelzinho aqui, mano, atrapalha muito na hora de ver Preciso ter ficado meio de lado assim Deixa aquele ali passar O Rick Scott passa pulando tudo aqui velho, dá mó raiva Pulo duplo tá tudo né Os caras não criam um mapa bom pra isso? Tipo, pra ah, impedir esses esse pulos duplo Tô nem junto, também. Vambora, velho. Vou Matar tudo aqui é então Eu vou rolar ali na porta, quem não sabe qual porta é que mata, nem também Quantos? 13 no time deles. Um vai morrer na porta, tomara. Deixa eu esperar. Aí, falei? Tá. Aquele ali é fácil de enviar. Esse aqui eles vão ficar tudo indo ah. pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Parece que não são bandos retardados. Quando eu apertar essas coisas, vocês vão ver. Pronto, morre, pai. se <risos> da puta, ainda ri de mim Ainda mãe mais dele de quatro ah, Ele passou Perde? Não, vamos lá. Vamos tentar ganhar essa porra aqui. Vai. Ah! <risos> essa porra escorrega, mano. Vai tomar no meu cu. Ah, termina essa porra por aqui. Falou pra vocês. Até mais. Depois eu trago outro mapa melhor eu dei Super Mario, essa porra desse mapa é uma bosta, não gosto desse mapa. Mas é isso, falou pra vocês aí. Dá um like aí, como... Não físico que eu sou um canal bom. vou dá um like pra ajudar. Coloca no um favorito, compartilha com seus amigos. Até pra sua mãe. Beijo. Tchau pra vocês. Ei.